Olá amigos, Paulo Sérgio Oliveira, em mais um vídeo falando sobre as constelações, o mistério das constelações, a didática da constelação, o movimento de constelações. E hoje especificamente eu queria falar sobre constelações xamânicas, constelação familiar xamânica. Esse é um movimento que eu venho tocando aqui em São Paulo, espalhando pelo Brasil, Claro que já existem alguns trabalhos de constelação xamânica por aí. Mas esse movimento formando consteladores, facilitadores de constelação, espalhando atendimentos em vários lugares de São Paulo, inclusive com profissionais que a gente formou, é pioneiro. Eu fico muito feliz dessa oportunidade de ter caído na minha mão. É uma responsabilidade, ao mesmo tempo, é algo que impulsiona mesmo a caminho, nesse serviço, a caminho de algo maior. Então, especificamente falando sobre as constelações familiares xamânicas. Qual a diferença da constelação sistêmica e da constelação xamânica? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Foi no xamanismo, foi nos povos xamânicos que Bert Hellinger descobriu as ordens do amor. Pertencimento, equilíbrio de troca e hierarquia. Esses povos viviam um sistema perfeito não repetindo os sofrimentos que o nosso povo, a nossa população, a nossa civilização vive. Tá? Então, é muito interessante esse movimento, muito interessante. Toda a constelação é xamânica, pois foi lá que Bert Hellinger, o descobridor da constelação, né? teve subsídios, se alimentou, né? se alimentou de percepções para trazer essa cura maravilhosa, essa cura que tira da gente aquilo que inconscientemente a gente não consegue curar. Porque isso está muito arreigado. Mas enfim, quero focar um pouquinho mais nesse assunto, constelação familiar xamânica. O símbolo da constelação sistêmica é uma árvore, não é isso? Vocês vão perceber por aí. O símbolo da constelação familiar xamânica é uma árvore com a raiz. É essa raiz, o nosso mais antigo ancestral, a mãe terra... É essa raiz que nos nutre e os nossos ancestrais também. A gente traz essa força de lá. É um movimento diferente da árvore né? tradicional de Bert Hellinger. A gente traz o um empoderamento da força do centro da terra. Né? Os iogues chamam de é, Kundalini, os índios chamam de jiboia branca. A gente traz essa força da terra, a força ancestral, traz a retidão. Primeiro o caule, ele tem que ser criado com a retidão depois o encorpamento, que é a firmeza do xamanismo, né? a retidão no caminho, na missão, a retidão no caminhar, no crescer, a serviço desse algo maior, a serviço da missão, perfeito? Essa árvore se espalha, os seus troncos tem a expansão, olha que interessante isso, dessa expansão a gente né? transcende, e dessa expansão após transcender, começam a dar os brotos, as folhas, que são o que são espalhar o nosso trabalho por aí, espalhar a nossa missão, e isso rendendo frutos, mais tarde, que é as curas, né? São é, a quebra de padrões repetitivos. Então, é um trabalho muito poderoso. Se você tiver oportunidade, conheça comigo ou com algum dos profissionais que formamos a constelação familiar xamânica. É, é um trabalho incrível, é um trabalho onde entram ferramentas do xamanismo que possibilitam destravar campos, que às vezes, é, muitas, eu já vi muitas constelações sistêmicas, a constelação parar porque naquele campo travou ali e a gente tem alguns recursos dessa fonte que é o xamanismo. Então eu queria muito convidar vocês, dá uma olhadinha na nossa árvore agora, até esqueci de colocar, essa árvore com a raiz, né? Então, sendo mostrada para vocês, dá uma olhadinha nessa árvore. Então, eu queria muito convidar vocês, como eu disse, a conhecer o trabalho, conhecer as formações, eu darei várias formações esse ano ainda, é, para essa profissão da nova era, essa profissão a serviço de algo maior, essa profissão que leva você para um lugar que você jamais pensou que chegaria. É muito, muito bonito um trabalho, é muito, muito bonito ver os resultados por aí. Tá? Meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, espero vocês no próximo vídeo, para a gente conseguir divulgar um pouquinho mais sobre as constelações. Gratidão, House.